A MRV preparou mais um super lançamento em Presidente Prudente. Conheça o Príncipe de Holanda. Localizado em um ponto estratégico, o Príncipe de Holanda deixa você perto de tudo o que é essencial para o seu dia a dia. Como mercados, shoppings, escolas e muito mais. Um empreendimento diferenciado, torres com dois elevadores, áreas de lazer com playground, piscina e espaço gourmet todo equipado. E mais, a MRV encurta as distâncias para você realizar seu sonho da casa própria. Realizamos análise de crédito e assinaturas 100% digitais. Entre em contato e conquiste o seu sonho agora. Príncipe de Holanda, um empreendimento MRV.